No mercado em especial, mas eu sei que todos os outros vão seguir a tendência, porque é ele que lança isso. Eles têm muitas informações. E eles estão pegando produtos de curva A, e eles mesmos estão comercializando isso. Eles têm um poder de compra muito maior do que o nosso. Tem alguma estratégia que eu posso fazer para me prevenir disso, não comprar errado? O que, que eu faço, cara? Você tem alguma coisa cara... pra, que traça nesse sentido? Porque não, ninguém tem essa informação. E às vezes você faz um investimento do caramba, e para de vender no outro dia. É, ponto Na que a, até o que, que o Robertinho está colocando aqui, né? Um, um ponto importante, né? Você está falando do Melly vender os seus próprios produtos. O né? mercado de Isso. vendendo produto, é, assim pred... como a Amazon já faz ah, há bastante ah, Amazon tempo. faz. Americanos. E assim, eles destroem o mercado nesse sentido. Tá? Exato. Principalmente quando um briga com o outro. São dois gigantes brigando com um facão. Aí, se você passar perto, você toma... E eles vão e eles vão para cima, cara, com, por exemplo, Melly, né? Eles vão para cima com 100% full e tal. E aí, assim, não vou defender, nem vou falar mal. Vou falar a realidade. Isso. Por que que o Melly foi... É, vender os próprios produtos. Depender... Porque hoje, ele dependia só de sellers, de 3P, é né? como a gente chama. Então tem produtos que eles não conseguiam performar bem. Por exemplo, porque eles dependem. Eu ia usar esse exemplo. Eles dependem da boa vontade do Rodrigão, que é o dono da loja lá. E eu falo, Rodrigão... Bota a TV no full, pô, vamos embora, vamos fazer o um negócio. E aí o Rodrigão falando, ah, mas meu subsídio é Espírito Santo, cara, não posso botar, tenho subsídio no Rio. E isso é, é caso real, tá? A gente presenciou isso. tem subsídio no Rio de Janeiro, não posso, mas pô, nós vamos vender milhões. Ah, mas eu não posso. E aí eles perderem uma Black Friday, por exemplo, porque eles não conseguiram uma boa oferta daquele produto. Então isso abriu um, um parênteses para eles, que tipo, ah, produto que só tinha falsificado, muito difícil de achar bons sellers vendendo, cara, então eu vou vender. A marca não deixava vender, então eu vou ter, Sim. igual a Nike. A Nike nunca teria uma loja oficial no Meli Ah não, mas ah, o Meli que vai pilotar alguma coisa. No JBL, então, por exemplo, só pirataria, ninguém consegue comprar a parada, os caras... Então os caras... É, é o Joe Game, né? A, a gente vai entrando num mundo que, assim, pela, por esses. E eu presenciei esses buracos, cara, dentro do Meli, e assessorando uhum. conta grande e o cara batendo boca que não queria tirar a operação logística dele de, de, de Santa Catarina. Então o Meli cansou. Mas porque também não faz sentido, né? Cara, não, isso. Cara. E o cara não tá errado. É, não faz Só que o Meli é uma empresa privada que não pode depender que do que o Rodrigo pode, pensa é. ou quer fazer. E aí, ele abraça o preju nesse caso. Ele tá abraçando preju nesse caso de TV ou, ou não? Não, não. No, no caso acho do Meli, que... eu acho que eles não estão em nada. Não que to... eles não, não, cara, acho que é negociação não. grande. É negociação, é. negociação grande, deve ter uma ação ou outra, às vezes. Porque assim, quando você ganha volume, e eu já, já presenciei negociação de prejuízo, por exemplo, em venda de televisão, para trocar ICMS e ganhar no ICMS, uhum. que é o que o pequeno não entende. Quando você começa a jogar em outros mercados, saindo do, do regime do Simples Nacional, tem hora que você está fazendo uma cagada para ganhar dinheiro de outro jeito, num subsídio, num incentivo, em alguma coisa. Então uhum. a tua margem não fecha ali. É. Aí você olha só que você ganhou 10% do outro lado, que você falou, opa, esses 10% aqui eu vou abater em tal coisa. Então, é, o Melly fez o passo, porque ele precisava ter o mercado. Prejudica o mercado? Prejudica vários sellers, os sellers ficam bravos. Ale, como é que eu posso me antecipar a esse fato? Siga ele na Nubimetrics. Tem a API aberta do Mercado Livre para concorrência. A Nubimetrics deixa você seguir o cara. E não sei se pode ficar falando o nome de ferramenta se não pudesse Pode, claro que pode. Tinha assim, Ao mas, eu, cara, siga o Melly. Eu sigo o Melly. Se eu abrir agora o celular que está coberto ali, você vai ver a venda que o Mercado Livre está fazendo. Então, assim, você consegue saber o segmento que ele está entrando, se você tem que ligar um alerta. E aí, outro ponto que todo mundo tem que entender quando vem para o mercado. Tá? Assim, em algum momento do teu volume, você vai importar alguma coisa ou vai fabricar alguma coisa. O teu negócio ele tem que ser um tripé. Você tem que importar em algum momento, fabricar em algum momento e varejar quer é comprar para revender. Uhum. Por quê? Comprando para revender, você tem o prazo. Você só vai conseguir 30, 60, 90 sem juros, comprando teu fornecedor. Banco nenhum te dá esse dinheiro, ninguém te empresta esse dinheiro. Então, o teu fornecedor te dá 30, 60, 90 uhum. e você compra 200 mil reais dele para fazer 350 de venda às vezes, vamos falar assim, ele tá te, ele tá te dando um empréstimo para pagar em 30, 60, 90 de 350 mil é prazo reais. É dinheiro, prazo é dinheiro. Prazo é dinheiro. É capital de giro dele que ele tá te dando. É. E... Cara, importar tem coisa que não compensa fabricar, então você vai importar algumas coisas. E fabricar porque tem coisas que não compensa ou pela tomada de capital ou porque não compensa importar mesmo, você vai achar bons fabricantes aqui. Então, o que o dono do negócio tem que entender é que a tua cabeça como dono do negócio, em algum momento tem que sair do operacional e você tem que pensar na estratégia. Ali você vai começar a ganhar dinheiro analisar ads, analisar a promoção, analisar a ação que você vai fazer, negociar melhor com o teu fornecedor, pensar antes de vir pra feira, se você já tem algum cara que você quer catar o pescoço dele e bater. É igual na, na, na outra feira. E em 2020 eu não vim, cara. 2019. Por isso que é 2019. Cara, eu vim, pra, eu vim na feira para catar o cara o da cara. Hasbro. Porque eu tava brigando com o Baby Alive, isso. tava tomando pau e o cara fugindo de mim, não tava me visitando, fugindo, só aquele tirando o pedidinho. Na feira ele vai estar tá. é. Pô, vim pra feira pra catar o cara, saí daqui com o um pedido, eu já tinha o que, que eu queria, eu já tinha o que, que eu ia trabalhar. Então eu acho que assim, a gente não nasceu gestor, isso é uma dificuldade, ninguém nasceu gestor. Embora, ah, eu cresci dentro da loja, o cara ganha, um ele, ele nasce muito melhor do que a gente, que às vezes, tipo, eu não tive nada, não tinha loja, não tinha nada. Uhum. Então, assim, então a gente não nasceu gestor, a gente tem aluno que era motoboy, a gente tem aluno que era, motor, que era motorista de van, então a gente tem aluno, cara, em todos os níveis, assim como que era filho do dono da loja e que também nasceu com uma experiência diferente. Então, a, a gente precisa começar a entender que o nosso papel de gestor e onde a gente ganha dinheiro é no detalhe que não está no fazer o pacote. Que não tá no fazer o anúncio só Então, tipo assim, eu ainda vejo gente Apegado, do, tipo, ai, ah, ninguém Ninguém faz o meu título como eu faço Ninguém faz o meu pacote como eu faço Vai trabalhar na re-rap, porra Que ele faz pacote pra caramba, todo dia Você entendeu? Tipo assim, você não chega na rap Não é o pacote mais bonito do mundo O cara faz rapidinho blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, Durex, durex, durex, te entrega o melhor pacote que você já viu na tua vida Ali dentro, então se você gosta de fazer pacote Pede um emprego na Re-Rap, vai ser mais rentável Você corre menos risco então, é gostoso. Se precisar, você tem que fazer. Tem um momento que você tem que fazer. É, você tem que saber todas as etapas da sua empresa. E tem um momento é que você essencial. tem que estar tá aqui em São Paulo fazendo podcast. Então, o negócio tá... parou de rodar? Não. não parou, parou de performar? Não parou pode. de dar o look que tinha que dar nesses dias? Não parou. Não pode. Então, o Melli tomar não. essa decisão, de novo, é um movimento sem volta. O que a gente tem que fazer é tentar buscar caminhos quando a gente puder importar, varejar. Hum. E a briga de catálogo... Algumas coisas da linha vão morrendo, se o cara tem estoque ainda. Nos Estados Unidos já virou comum as pessoas entenderem quando zero o estoque da Amazon próprio para ele poder performar um produto. Isso já existe lá. Dá pra ver Porque isso aí? Porque o cara queima... Na, nos Estados Unidos dá uhum. com camel, camel, camel. É uma ferramenta que é camelo, camelo, camelo em inglês. Uhum. Você consegue verificar quando tem baixa e alta de preço. Quando baixa o preço, abaixo muito abaixo da média, é que a Amazon tem estoque. Quando ele sobe é que acabou o estoque da Amazon. E as pessoas aproveitam esse vácuo aqui para ganhar dinheiro Caramba. e faturar. Porque como a Amazon está vendendo, ela joga o produto lá em cima hum. de relevância. Ele vai para o top 100. Passa a ser, às vezes, top 1, top 2. Então, se você entra, você ganha dinheiro aqui. E no MELI, a gente já começa a ver estrutura de catálogo, que é, cara, venda por catálogo mercado livre, né? Uhum. Tipo, que é a buy Vai é tá catalogar tudo, né, Cara, mano? Com o tempo, tudo que não for muito pulverizado em marcas diferentes ou marca própria, que não tiver muito fabricante de marca própria... Uhum. Por exemplo, bolsa de maternidade não vai catalogar, porque é muito fabricante pequeno. Então isso não vai catalogar, na minha opinião. Uhum. Tá? Mas a gente já teve catalogação em brinquedo que demorou, não já, foi a primeira catalogação. Já, já, já tem, já. jogo de tabuleiro, você já tem um e monte tá de tá aumentando, cada tá dia tá aumentando. Então assim, o catálogo é uma briga de preço? Sim. Total. Então, briga de preço é negociação especial. Você tem que pegar lá sem produtos que você tem dessa marca, o que antes você trabalhava mediano com todos, você tem que falar, vou ganhar nesse e vou ganhar nesse. Vou tomar na tarraqueta nesse, vou vender bem em outro canal, ou vou vender bem, às vezes, fazendo ads e saindo do catálogo e tal. Mas esses dois caras aqui são os caras que eu vou negociar volume na fábrica para eu poder ganhar. E às vezes não é negociar volume nesse item, é negociar a bonificação em tudo que você está comprando e reverter toda a grana bonificada nesses dois produtos. E aí o que você ia ter que vender a 100, você vai vender a 80, e às vezes você vai ganhar o catálogo e aí você vai conseguir performar. Mas de novo, é tempo, dedicação, estratégia, planejamento. E aí você tem que sair de outros canais, às vezes. Exato. Não, e o mercado hoje é cruel, né, cara? Hoje, hoje a gente tá vendo um movimento de empresas que a gente nunca viu tão vendendo pro CPF. Né? Os caras tão, tão entrando é... e querendo tomar esse lugar também. E não tem o que você reclamar, mano. A gente não atende tem. vários.